It's 7.35, please wake up. Wake up, wake up. Lazy boy, please wake up, please wake up. Uh, lazy boy. Lazy boy, lazy boy. Cutting edge project by researchers in particle physics has been shut down by government order. Jose? Mary, big news at Utrail Corporation. Researchers here working on particle physics believe they've discovered a way to accelerate a subatomic particle faster than the speed of light. Now, they are using a groundbreaking device called a super-accelerator. But public outcry has been so great, the government today finally ordered a complete shutdown of the project. This tool will help us to finally define the nature of the universe and harness its energy. Now, imagine a, a facility this size powering half the state of California. No plástico papel. Alô? Oi. Oi, mãe. Eu estou atrasado. Como é que vai? É, eu sei. Eu sei. Nós não falamos há algum tempo. É, é porque você vai, vai me perguntar se eu estou namorando, né? Tá, mãe. Eu estou namorando. É. É um monte de garotas lindas. É, eu nem consigo lembrar o nome delas. Quer saber o nome de uma? É... Bril. Brilhete, é, é é francesa. Pois é, é miudinha, é, é limpeza. Ela, é, ela adora limpar uma cozinha. Mãe, olha, olha. Mãe, mãe, mãe. Mais tarde te prometo. Tchau. Mas que bom, Não é assim que se joga a bola. Mas o que há com você? Bom dia, Caio. Tudo bem? Algum emprego aí? Que tal todos limparmos o planeta, hein? Não posso fazer tudo sozinho. Cuidado aí, eu não quero te ver atropelado. Ah, não enche o saco. Qualquer dia vai acabar sendo o presidente. Relatórios trimestrais. A Jackson vai comê-lo vivo. Ah, obrigado. Gostei do topete. Ah, Ted, já pensou que o seu spray para o cabelo pode ser o único culpado pelo buraco na camada de ozônio? Jack, como é que vai? Ah, mais ou menos. Amanhã tá ruim, sabe? Ah, oh, Jack, ah. me desculpe. Obrigado pelo café. 26 de abril, comprar comida para os peixes. Terça 27 de abril. da rainha. Vejam só quem decidiu aparecer. Ah, desculpe o atraso. Sabe que eu lhe faço um favor, não é? Ah, sim. Mantendo-o no emprego com uma eficiência como a sua. Claro. Por isso, termine os relatórios sobre o pessoal, complete o orçamento mensal e arrume a mesa ah, no fim do dia. Eu estava terminando isso aqui. Nós dois e eu... sabemos que, se quisesse chegar na hora, chegaria, não é? Hum. Houve uma batida tão séria. Bebe, very, very. eu não quero brigar com você e também não quero ser sua amiga. portanto, vamos ao trabalho, sim? ah, eu detestaria despedir. é uma gracinha. sabia que ela transou uma vez em 1983, mas não gostou. o que foi que tomamos ontem à noite? Eu acordei com um gosto de cimento na boca. Nós bebemos, você foi embora e eu fiquei com a loura. Você não, você não ficou com a loura, não. Ela não mostrou interesse. Quando você, você saiu, não. ela se interessou. Você me deve 20 pratas. Esse aqui é o disquete do arquivo ah! Esse é um disquete que dá choque. É só apertar e em 3 segundos ele dá choque. É bom procurar a ressaca. Funcionou? Você bate bem na bola? Não. não. Acho que não mesmo. É. Bom dia, Lisa. Bom dia. Ela não é para o seu bico, cara. Já viu a ficha dela? Cientista aos 25 anos. Não tem vida social. Não, não, não E olha só, ela nem fuma. Ele sabe disso, mas ofereceu um cigarro mesmo assim. Mas que piada! Olha, sempre que ela fica nervosa, ajeita o cabelo sobre a orelha direita. Você viu? Olha só. Eu vi. Por cima da orelha, Eu bem vi. assim. Escuta, você já faz isso há seis meses. Por que não vai lá e falar com ela? O quê? Para estragar o relacionamento? Não. É, do seu jeito é bem melhor. Adivinha okay. só, está na hora de você sair. Agora? Se tivesse uma porta, eu até Tudo abriria. Bem. Com licença, é Barry Thomas? É, mas deve estar querendo falar com a minha chefe, sabe? Que eu sou uma pequena engrenagem na máquina da você empresa. Você assinou isto, é com você que quer ah, falar. Dr. Mopley, ah, Dr. Moxley, isso fantástico na TV. Anne Jackson, chefe do DD. É. Eu assisti ao jornal e fiquei impressionada com seu discurso. Senhorita, dois dos meus assistentes foram despedidos por papéis que o senhor Thomas assinou. É mesmo? Eu já enviei dois memorandos para ele, mas ainda ah. não tive retorno. É. Eu não recebi isso. Deixe-me cuidar disso pessoalmente, doutor Moxley. Venha ao meu gabinete. Não eu é vou... necessário, senhorita. É só recolocá-los no computador. Louis Hope e Thomas Brown. Pois não, doutor. Senhorita, todos cometemos erros. É só corrigi-los. Sim, senhor. Obrigado. É Bom claro. dia. Bom dia. É nós Você me fez que... parecer uma idiota. Quero que fique fora da área técnica. Certo. Fora. A partir de agora, você só fará os resumos e nada mais. A partir de agora, o Howard fica encarregado do pessoal técnico. Não acredito! Despediu dois assistentes do chefe do programa. Eu não entendo mais uma brincadeira dessas e você está despedido, entendeu? Sei. Ótimo. Bom dia. Procurar novo emprego ou morrer. Droga! O escritório inteiro desmoralizado. Você sabota o serviço e todos nós sofremos, sabia? Me abraça. Só uma vez, para aliviar a tensão. Ô Rico, me serve um pouco de macarrão? Sim, senhor. Ai, está com uma cara terrível. Com licença. Você está bem? Você não fuma. Está falando de quê? Ah, você não fuma. Eu lhe ofereceria um cigarro, mas você não fuma por isso é porque incomodar. Rico, pode me dar um pouco de vagem. Sabe, eu também não fumo. E um pouco de arroz. Mas mesmo que eu fumasse, eu não lhe ofereceria um cigarro. Então, como eu não fumo, desculpe aborrecê-la. Onde você fica trancado? Eu sou apenas uma experiência para caçada do departamento de pessoal. Ah. Sou Lisa Frederick. Eu sou Barry Thomas. Você faz o quê? Uh, nada. Eu apenas levanto moral entre as ameaças de ser despedido. Ah, é. Você parece inteligente. Isso não se encaixa no sistema. Foi um prazer. Uh, é, é prazer em conhecê-la também. Adeus. Adeusinha. E vai com Deus. Acontece que eu não vou viajar. Eu só estou almoçando. Uh, claro, claro. Eu, eu, eu, eu. Tenho não era brincadeira. Ela gostou de mim, concorda? É, gostou tanto quanto de um resfriado depois de tomar o sorvete. Eu sempre pareço um idiota, assim, ou só para as pessoas as quais eu quero impressionar. Hum. Estou pensando errado, cara. E se a Rainha do Gelo estiver fingindo, estiver na defensiva? Ah, bem. E se ela estiver solitária? Ah, ela vai ficar grata ao primeiro cara que se dirigir a ela e falar alguma coisa. Aqui? Assim. Ei. Eu sei das coisas, cara. Eu sei. Eu fiquei com a Loura ontem à noite. Certo? É, certo. Ela quer ser cantada. Vim para consertar o ar-condicionado do Dr. Specter. Um minutinho. Tá. Área restrita. Escritórios principais. Sim. Barry Thomas, vim falar com a doutora Fredericks. Temos um probleminha no DP. Também vai apagá-la do computador? É sobre o contra-cheque dela. Estamos atualizando o sistema de arquivos e precisamos de umas informações pessoais, é, senhorita Zebo. Ou o pagamento dela pode atrasar. É, esse é o tipo de confusão que a gente sempre espera do DP. Muito obrigado. Não está indo nada bem. Isso sobre o seu ponto de vista. Lisa, eu vou te avisar uma coisa. Não intervira no meu trabalho. É a última vez que eu estou te avisando. Sai já do meu escritório agora! Tudo bem. Quem é você? É, é, é, Tem autorização para é, estar eu? aqui? Tudo eu? Bem. Eu sou o. Tudo, tudo é, bem, eu Tudo e fecha bem, a porta. É, é, eu vou entrar e fechar a porta sabe Eu estava vendo um negócio do Dr. Moxley ajudando no negócio que então... E ela eu também tenho um gerando em casa, gozado, né? Em que posso ajudá-la? Nada, nada. Estava passando aqui por perto e pensei em dar um alô. Alô? Você entrou numa área restrita só para paquerar comigo? Cheguei em hora errada... Tudo bem. Conversamos um minuto numa fila de restaurante. E acha que isso lhe dá o direito de vir até aqui dar Não, Não, dia? não, não. Não, você não entendeu. Eu Acho que fazer piadinha na fila de um restaurante não lhe dá o direito de um assédio sexual. Você quer sair daí de trás da porta? Ou para uma amizade à distância, nem mesmo por cá. Também foi um prazer revê-la. Ah, me desculpe, Belly, mas a ocasião é tudo. E esta não é hora boa para isso. A ocasião não é boa, tudo bem. Não, não é. é. Ótimo, ótimo. Obrigado. Vou ficar solteiro toda a minha vida, porque... Valeu, amigão. Bebemos? Vamos, Howard. Vamos beber tudo o que temos direito, tá legal? Bom, até amanhã. Tá legal. Oh, Boa noite. Vai fazer isso? Não, já estou terminando. Ah. Como é que é, Beard? Vai ou não vai? Estou indo. Ah. Boa noite. É. Olha, o bastante é sensacional. É o reduto da secretária. Hum. Hoje eu não sei se eu vou dar em cima das louras ou das morenas. Sim. Oi, Reinaldo. Oh, senhorita. Ah, minhas rosas, por favor. eu sei. Ah, mas que lindas. Assim. Obrigada, Reinaldo. De nada, senhorita. disse que foi logo após sair foi a que horas seis e quinze conhecia senhorita Fredericks não não a conhecia não eu lamento eu sei que você gostava dela é amanhã eu vou sair o quê? eu vou partir para outra do que está falando cara e eu não pode sair. Se eu ficar mais um dia nesse emprego, o que vai ser de mim? O que resta? Vou ficar atrás de uma escrivaninha, é só isso. Traz mais dois aqui. Meu pai dizia que eu nunca seria grande coisa. Isso. E eu não quero desapontá-lo. Olha, cara, eu não sei do que está falando. Tá? O que aconteceu hoje foi horrível. Mas não matou a gente. Temos que continuar vivendo ou vamos desistir? Talvez. Não. Ora, agora é meia-noite. Em que ela estaria pensando? Não em mim, com certeza. Preguiçoso. Não tô com tempo para isso. Agora é meia-noite e um. Hum. Eu não quero. O projeto Pioneiro, com cinco pesquisadores em física de partículas, foi encerrado por ordem do governo. José? Você... Mary, há novidades na corporação Utrel. Os pesquisadores que trabalham em física de partículas creem ter descoberto um meio de acelerar uma partícula subatômica mais rápido que a velocidade da luz. Bem, eles estão usando um dispositivo inovador chamado de superacelerador. Mas. José, isso é notícia velha. Grande, e sobre a morte é o da Lisa. Hoje o um encerramento total deste projeto. Esta descoberta ajudará finalmente a definir a origem do universo e aproveitar sua energia. Imaginem um usina desse tamanho suprindo metade do estado da Califórnia. Fantástico, notável. Se pudéssemos disparar uma partícula mais rápido que a velocidade da luz... a energia liberada seria catastrófica. O tempo e o espaço seriam estilhaçados. Nós seríamos empurrados de volta no tempo... e depois avançaríamos até o acelerador ser acionado de novo... e jogados para trás num infindável uhum. moto contínuo. Tá bom, tá bom. Esse círculo vicioso no tempo seria a nossa prisão e... nós seríamos prisioneiros sem memória numa cela sem chave. Qual teoria é a verdadeira? E agora vamos a mais um som da pesada, atendendo ao pedido de um leitor tá, tá. apaixonado. Cientista assassinada no trabalho. Cadê? A temperatura vai diminuir na próxima semana. Um de nós caiu ontem à noite. Ah, poxa, vou chegar atrasado de novo. Tá, eu estava de fora. Eu estou atrasado. Como é que vai? É, é, pois é. Não nos falamos há muito tempo. Eu conheci. Conheci uma garota. Não, acho que não vou poder apresentá-la a você. Porque ela levou uns tecos. Não, não é um avião teco-teco, não. Ela levou uns tiros. É... Mãe, eu tô saindo. Mais tarde eu te ligo, tá? Tá bom, não? Eu tava de porre mesmo. Mas não é assim que se joga a bola. Você é um bobalhão o que há com você. O cara não aprende. Eu falei para ter mais cuidado. Ah, não é de Legal, tá fazendo progresso, hein? <risos> Cadê os relatores trimestrais? A Jackson vai comendo... O Na rio. mesa dela, Calminha. Pentei o seu cabelo. Passe as calças. Jack, acredita que não saiu nada nos jornais sobre a Lisa Fredericks? Por quê? Ela ganhou algum prêmio, foi? Ah, oh, ah, ah, Jack! Ah, Jack, me desculpe. Ah, posso ajudar? Bem. Eu vou buscar mais café, tá bom? Obrigado pelo café. Oh, Droga, isso não tem graça. Vejam só quem decidiu aparecer. Eu limpei a escrivaninha ontem antes de sair. E... Sabe que estou lhe fazendo um favor, não é? Mantendo no emprego com uma eficiência como a sua. Por isso, termine os relatórios sobre o pessoal, complete o orçamento mensal e arrume a mesa no fim do dia. Mas eu já fiz isso. Eu posso ver. Nós dois sabemos que, se quisesse chegar na hora, chegaria, não é? Houve uma batida. De novo. Barry, Barry, Barry. não quero brigar com você. E também não quero ser sua amiga. Portanto, vamos ao trabalho, sim. Ah, detestaria despedi-lo. Você é uma gracinha. Ai. Você viu só? Ela fez o mesmo que fez ontem. Sabia que ela transou em 1983 e não gostou? A atualização dos arquivos. Opa, opa, opa, acho que eu sou otário. Né? Por que, que acho que vou cair no mesmo truque duas vezes? Truque! O disco com choque. Você já me pegou ontem. Olha. Por que a morte da Lisa Fredericks não saiu na TV, nem é. nos jornais, nem nada? Morte de Lisa. Qual é, a Howard? Se liga, você estava do meu lado quando ela levou os tiros ontem à noite, não estava? Hum. Nós falamos com a polícia e fomos beber juntos, Howard. Devia se lembrar que eu vou largar o emprego hoje. Não, me incite, por favor, o detetive é. é... é... é... é... Kylos. Ah, nós bebemos, você saiu e eu tentei pagar a bebida para Loura e Ela deu fora e eu fui para casa ver o Batman e depois fiquei numa boa. Não, não, não. não A Loura foi há duas noites. Você disse que tinha faturado ela. Detetive é o senhor me interrogou ontem sobre o assassinato de Lisa Fredericks. Lisa Fredericks. Ela foi morta ontem à noite. Bom, eu estava lá. O senhor esteve lá e me interrogou. Alô? Ele desligou o telefone. Você ligou para ele, não, não foi? É. Vocês armaram essa brincadeira. Não, não, não. não. Eu gosto muito de fazer uma brincadeira, mas não é brincar com homicídios. Ah, são os papéis, não são? Lisa. Está ótimo. Pode deixar o resto dos papéis na minha mesa. Pode deixar. Obrigada. Lisa. Sim? Barry, da... Fila da comida, você me botou para fora. Eu não consigo acreditar. Eu acho que está me confundindo com outra pessoa. Você não morreu? Eu pensei que tinha morrido. Não, eu estou muito viva. É, eu... Espero continuar assim. Ah, Adeus. Bom dia, Linda. Eu bom fico dia. tão feliz por estar bem. Olha, me desculpe, é... mas eu, eu não faço ideia. Eu não conheço você. Quer fumar? Não, ah. obrigada. Ah, Vamos andar? Vamos. Senhorita, todos cometemos erros. Sim, é só corrigi-los. Claro. Corrigi Bom dia. Bom dia. Dr. Moxley, pode ficar tranquilo que esta é a última vez que. O estou... que está vendo, hein? Diz para ela que eu não tive nada a ver com isso. Você me fez parecer uma idiota. Fique fora da área técnica, fora. Certo. Você é. fará os resumos e arquivará os tá, resumos tá bem, e nada mais. Tá. De agora em diante, Howard fica encarregado do pessoal técnico. Ai. Eu não tá acredito. É que... Brincadeira. Você despediu os dois assistentes do chefe do departamento? É, eu já providenciei eu não... eu... Eu... Eu... isso ontem. Mais uma brincadeira dessas e você está despedido, entendeu? Uhum. uhum. Que pedido. Segunda 26 de abril? A teoria do pulo no tempo pode conter uma ameaça. A experiência pode fazer retornar o tempo. Meu Deus. Dr. Moxley, Sim? é Barry Thomas. Nos conhecemos ontem. Ah, Você é o Thomas? Não nos conhecemos. O assunto está resolvido. Ah. Eu soube pelos jornais de hoje algo sobre um pulo no tempo, que o tempo para, volta e se repete. Usaram as minhas palavras fora de contexto, mas não os culpo porque é muito complexo. É, mas, Dr. Moxley, eu acho que o pulo no tempo aconteceu. O dia de hoje está se repetindo. Que coisa estranha para dizer. Mas eu vi as coisas se repetirem em todos os lugares. Sr. Thomas, se o pulo acontecesse, tudo voltaria para trás, para um ponto inicial. Sua memória também seria zerada com o resto do universo. Só o fato de se lembrar de algo sobre isso, significa que não aconteceu. Não se preocupe. Bom dia. Ah, mas, Ótimo. Droga. O escritório inteiro desmoralizado. Você sabota o trabalho e todos nós sofremos. Certo, certo. Desculpe o jeito como falei com você hoje de manhã. Deve ter sido um grande choque. Você acha que o encontro desta manhã nos tornou amigos e que agora vamos ficar de papo? Não, não, não, não, não, não meu Deus, é a última coisa que eu pensei. Hum, que bom. Pode me dar vagem com um pouco de arroz? Eu detesto conhecer gente nova, interessante, atraente. Nem pense em levar um papo comigo, madame. Pode me dar um pouquinho de macarrão, por favor? Sim, senhor. Isso. Desculpe, não peguei seu nome. Eu? Uh, Barry. Barry Thomas, você quer almoçar comigo hoje? Olha, eu sei que você é muito legal, mas não vai dar. Tá, ah, que isso vai valer a pena. Como assim? Bom, eu, é. lhe pago o almoço. E prometo não cuspir comida na sua cara, hum. nem falar de boca cheia, tá? Obrigado. O que você diz? Tá bem. Obrigado. Socorro! <risos> Eu fico só na teoria, nada de mexer em máquinas. O mundo físico é muito frustrante. É, mas manipular as máquinas e usar a cabeça para criar coisas é a parte mais excitante, não é? As coisas nem sempre saem como a gente quer. Viu? É, mas eu. Lisa, eu acho que você não devia almoçar com estranhos. Joe, esse é Belo. E por que você não come alguma coisa? Ele não usa alianças. Nossa. Você usa? Relaxa, foi a irmã dela que deu. Ela é desimpedida. Para jantar comigo, a agenda dela está vazia. Bom, depois de uma dessas, só me resta. Você não vai conseguir ir a esse jantar. Ah, eu vou sim. A Joe me mataria se eu desse o bolo. De novo. Só foram duas vezes. Eu... Tá bom. Não, não, não, não. Eu quis dizer que não vai a esse jantar hoje à noite. Por que não? O dia está se repetindo. O pulo no tempo aconteceu. Logo após o trabalho, às 6 e 15 você vai atravessar a rua para comprar flores e acaba sendo morta. Eu já vi isso. Você tem que acreditar. As pessoas estão dizendo as mesmas coisas que me disseram ontem. Estão fazendo as mesmas coisas. As notícias são as mesmas. E está tudo acontecendo de novo, do mesmo jeito. Prove, então, o que vai acontecer. está <risos> bem. Oh. Oh, Eu... E, e, eu não prestei bem atenção. Eu vou facilitar para você o que farei depois. Seu Bip vai tocar, você vai se levantar e sair. Eu espero que tenha se divertido com as suas piadinhas. Me liga quando crescer, tá? Você tem que acreditar você vai levar dois tiros. Eu quero falar com o Dr. Moxley. Ele estava esperando. Tudo bem. Obrigado. Pode entrar. Vai. Aviso mantenha esta porta fechada. Podemos desligar o acelerador hoje? Lisa, não temos escolha. Precisamos manter o acelerador em operação total... até termos a situação sob controle. Podia ter sido uma catástrofe. Se mais um invólucro se rompesse... teríamos contaminado o laboratório todo. Estava em perfeitas condições. Não entendo o que aconteceu. Isso é embaraçoso para mim. Dissemos que é seguro... e agora não conseguimos desmontar o núcleo antes de duas semanas. Vou designar uma equipe de limpeza. Desculpe, Pedro. Não é culpa sua, Lisa. Durante 40 anos, alguma coisa sempre deu errada com os meus projetos. Então eu acho que está na hora de mudar. Talvez o próximo projeto tenha sucesso. Esse é o último projeto que eu acompanho. Do modo como a imprensa trata o caso, não vou me arriscar a novas decepções. Por que não confere os invólucros? Não haverá descontaminação antes de amanhã. Eu vou olhar os outros invólucros e a estrutura. Não, espera um pouco. Eu, eu examinarei. Eu direi o que aconteceu. Deixa que ela faça. Mistérios. É o meu trabalho. Se mais um invólucro se romper, seríamos contaminados. Esse é o meu departamento, Tedus. Eu cuido Mas disso. Mas eu quero que ela faça. Tedus, eu estou nesse projeto desde o começo. Eu acho que você... Já causou problemas suficientes. Como entrou aqui? Ah, é que eu... Eu quero a segurança, segurança. aqui imediatamente. Não, é... Ah. Leve estes arquivos para o terceiro andar e chame o Sr. Stevens. Quero falar com ele às quatro horas. E traga um café, um café fresco. Surpresa, o empregado do mês. Você invade a área de maior nível de segurança. Despede três chefes do projeto e eu tenho que me explicar. Gosto de você, Barry. Está despedido. Me dê seu crachá e leve suas coisas no fim do expediente. Sabe o que é gozado? Se hoje fosse mesmo hoje, eu já teria ido embora. Lamento, Barry. Ah, isso acontece. E aí? Foi despedido? Você acreditará se eu me contar uma coisa que parece impossível? Vai, fala. Lisa Fredericks vai ser assassinada hoje às 6h15. Todo dia de hoje está se repetindo. Nós demos um pulo para trás no Escuta tempo. Escuta aqui, você contou isso pra alguém? Contei. Tá, tá, por isso que te despediram, cara. Você está estressado, isso a gente explica. Sei lá, você está com tontura, vertigens. Ali te protege, não podem te despedir assim. Howard, não enche o saco. Ai. Sinto muito. Doutora Fedrix, por favor. Pode pedir para ela ligar para Barry Thomas, a mal 322. É, é urgente. Lisa! Lisa! Identidade. Ah, eu. Não pode deixá entrar aí sem a identidade. Oi, Reinaldo. Ah, senhorita, como vai? Está tudo bem. Cadê minhas rodas? Ah, sim, claro. Ah. O que foi, cara? Olhe. Pode estar acontecendo. Isso não pode estar Como acontecendo. Como está descendo? Como? Chegando ao local da ocorrência. Outras viaturas já estão na área. Câmbio. Com licença, senhor. É Barry Thomas? Então, detetive, acredita em mim agora. Quero que me acompanhe ao distrito para responder umas perguntas, por favor. Que? Espera aí, Ele já disse o que tinha que dizer. A gente estava saindo do trabalho junto. Ele não fez nada. Ele me telefonou para informar sobre o assassinato. Quer ser preso também, senhor? Acusação. Cúmplice de assassinato. Terminal principal de acesso. Horário 1157, contagem 179. Esse dia vai se repetir. Ah, qual é? Não brinca, bacana. Aqueles são todos iguais. Meu Deus, e se não acontecer? Eu ela. Sejam só quem decidiu aparecer. Anne, você tem toda razão. Se eu quisesse chegar na hora, eu chegaria. Por isso, eu vou terminar os relatórios do pessoal, completar o orçamento do mês e arrumar a minha mesa antes de sair. Você não quer brigar comigo, Anne, e também não quer ser minha amiga. Por isso, por que vai me despedir se eu sou uma gracinha? Howard. Sim? Livre-se dessa mancha. Belo trabalho, cara. Você não deu chance de ela falar nada. Você não lembra nada de ontem, lembra? <risos> o que tem para lembrar? Você saiu e aí eu fiquei com aquela loura. É, ela é. deu fora e você foi para casa hum. e assistiu Batman. O Batman. Okay. Harold, eu quero te explicar uma coisa, mas você não vai acreditar. Por isso, confirme. em Preciso falar com o Dr. Moxley. Ele vai chegar aqui em 30 segundos, mas antes preciso falar com Lisa no corredor. <risos> por isso, quando Moxley chegar, quero que o segure aqui, entendeu? Ótimo. Espere, o chefe do departamento, Dr. Moxley, Sim. vai vir aqui falar com a gente? Confie em mim. Eu sei. Daqui, Lisa, o pulo para trás no tempo. Sim. É uma teoria fascinante, não acha? Desculpe, quem é você? Eu sou Barry Thomas. Incrível, sabe o seu nome e parece que sabe o meu Olha, também. Eu sei que está com pressa e não quero ser intrometido, mas eu vou almoçar na lanchonete às 12h30. Pessoalmente, detesto conhecer gente nova, interessante e atraente. Prefiro comer sozinho, mas já que somos obrigados por assim dizer, não é melhor discutirmos como a teoria é maravilhosa e como o mundo das coisas físicas pode ser frustrante. Puxa, é. essa cantada é nova para mim. Gostou? Há dois dias que eu estou ensaiando. É, bem é. legal. Ao meio dia e meia, dia. tá? Não esqueça. Quem? Eu não faço ideia. Quer fumar? É, ela não fuma. Há quanto tempo trabalha aqui? Quatro anos? Presta atenção. Como sabia do Loxley? Moxley esteve aqui? Velho, eu... me fez parecer uma idiota. Você que... está fora da área eu técnica. Eu sei, eu já sei fora. disso tudo. Dr. Moxley, é. eu queria que você ouvisse uns documentos. Eu já sei do que se trata. Amém. Amanhã eu levo depois que o senhor Vem cá, Joan. Me posta uma passada no meu. Joan. Os estudos sobre os óticos da Dra. Fredericks. Então você vai? Eu vejo você lá embaixo quatro horas, tá? Oi, doutora Fredericks. Oi. Olha, se estiver certa, vai desmentir Einstein. É um trabalho pioneiro, Lisa. É claro que é. Eu dediquei três anos da minha vida a isso. O que vamos fazer? Infringir a lei? Ah, algumas pessoas o fariam. Olha, mandaram a gente desligar o acelerador. E é o que faremos. Não torne as coisas mais difíceis do que já são. Tudo bem. Ótimo. Uh, Lisa, eu vi uns estudos sobre a refrigeração. Pareciam os seus. Engraçado. Eu pensei que tinha trazido eles. Desculpe ter gritado com você. Não foi por sua causa. Uh, tudo bem. Uh, Mary, lembra dos papéis que eu pedi? E estarão prontos à tarde. Tudo bem? Tá, ótimo. Obrigado. Vai querer vagem. Hoje estão ótimas. Sabia que você é bem esquisito. <risos> Afinal, o que você faz? Bom, eu trabalhava no DP, agora estou tentando partir para outra. Vai mudar de emprego? Não, não. O trabalho é o mesmo todo dia. Eu, eu quero lhe mostrar uma coisa. Olha ali na fila da comida. Está vendo aquelas duas pessoas? Elas vão se esbarrar. Oh. E aquela mulher ali? É... Ela vai roubar a azeitona no balcão. Está vendo aquele cara? O asiático. Vai espirrar. É paranormal. Não, não. Só estou aprendendo a apreciar o momento. Parece que isso é tudo que eu tenho agora. Você acredita em segundas chances? Não, eu... não mesmo. E se, e se o tempo tivesse mesmo pulado, e você tivesse a chance de conhecer uma pessoa, alguém que você via à distância, então se aproximasse, alguém com quem você falasse e passasse a conhecer, saber que suas flores favoritas são rosas vermelhas. Pode ter me visto comprá-las. Seu anel? Foi sua irmã que lhe deu. Foi Johnny que estava aí sentada ontem que me disse. Ela devia ter vindo hoje, mas algo aconteceu, ela não veio. Eu disse a ela que tinha um compromisso. é bem estranho. Olha, você é cientista. Vamos falar em teoria, tá bem? O pulo no tempo deve ter acontecido. Barry! Ah, desculpe, doutora Fredericks. Recebi uma queixa de que o Sr. Thomas foi visto no seu escritório hoje de manhã. O quê? Olha, eu estava de passagem e vi o Dank entrar no seu escritório e ficar vendo os seus arquivos. O que Ele pegou estava algo fazendo no você meu escritório? Um eu não Desculpe, se eu tivesse sabido antes, eu teria despedido. É, eu fiz um mapa de tudo o que acontece Eu quero saber o que estava CAC, fazendo e, na Alabi. Você vai atravessar a eu não rua, estou vai interessada. comprar flores e vai... Eu sei que isso parece loucura, mas você é assassinada. Ele está eu lembro, despedido. Ticos, Tem uma hora para sair daqui. Olha, uma aqui, hora. Eu, eu, eu, eu, eu Saia, eu vou chamar eu, a segurança. Então, olha, eu, eu, olha. Saia daqui. Deus. Adeus. É, é, eu, ah, e o seu VIP também vai tocar? Doutora Frederick, sinto muito. Estou tão desapontada. Não fui eu que o contratei. Já estava aqui quando cheguei. O que houve? Ela te despediu? Me arranja um crachá amarelo de operário de manutenção. Pra quê? Você já foi despedido? Eu quero ter filhos. Fique longe das minhas coisas. Ela vai me castrar. Ela não volta antes de uma e meia. Foi quando ela me despediu ontem. Temos quatro minutos. Aí o cara do ar-condicionado vai na ala científica a 1h40. Daqui a 24 minutos. Se você me batesse uma dessas autorizações para trabalho, eu poderia me fazer passar por operário, tá? Não, não. eu não quero. O Estresse mata e está acontecendo comigo. O que está fazendo? Mudando a decoração? Você vai me pôr na lista negra, cara. Anete, leve essas coisas. Olha quatro, é lá aí. Estamos todos. Dari chama o Sr. Stevens. Eu preciso falar com ele às quatro horas. E me traga um café. Um café fresco. Ah! Oh! Jackson, o que está -o. o que fez com a cadeira? Eu não entendo. Me garante só uma coisa: de que um alienígena não vai sair gritando do seu peito. Oh. Barry, promete para mim. Barry, promete. Prometo. Oi, como é que vai? Eu tenho que consertar um ar-condicionado para o Dr. Spectre. Cadê seu uniforme? É, é, eles me mandaram carregar uma janela e não disseram que a tita estava fresca, tá? Sabe, eles vão me dar outro. Tudo bem, pode ir. Obrigado. Fique atenta, Dr. Moxley quer este estado até o final da tarde de hoje, tá bom? Muito obrigada. Eu vim consertar o ar-condicionado da sala do Dr. Moxley. Isso. Aqui é o escritório do Dr. Spectre. Ah, Moxley, Specter, qual é a diferença? As salas são interligadas. Amanhã pode chegar até os 40 graus. Assina logo isso aqui, vai. Eu não entendo o que aconteceu. Isso é embaraçoso para mim. Dissemos que é seguro e não conseguimos desmontar o núcleo antes de Vou designar semanas. uma equipe de limpeza. O processo é irreversível. Vocês sabem disso. no núcleo preciso de uma equipe de limpeza imediatamente certo autorize uma equipe de limpeza para amanhã às 10 É o meu serviço. Eu assumo a responsabilidade. Não precisa. Tedious me mandou vigiar o seu serviço. Estamos em condições iguais aqui. Droga! Deixe-me fazer o que eu faço bem. E não teremos problemas. Hoje não fez lá muito bem. Você não vai me prejudicar. Entendeu? Não interfira no meu trabalho. Estou avisando. Não me faça ameaças. Saia do meu escritório. Agora! Ótimo. O que faz no meu escritório? Conserto do ar-condicionado, mas não se preocupe. Ainda bem que eu estava aqui. Sua sala ia virar uma sala amanhã de manhã. Tem um pedido de conserto para o ar-condicionado do Dr. Spector. É, Eu sei, mas já tem gente aí. Impossível. Me ligaram há 30 minutos e eu acabo de chegar. Acho que nós temos um intruso. Só quero dois minutos, por favor. O que está fazendo aqui? Não, não, não, não, Figurança. não, não, Escuta, o acelerador vai ser disparado esta noite. É impossível. Estamos não, não desmontando é ele. Saia do meu seu escritório. O bancro se rompeu! Como sabe disso? É informação secreta. Olha, verifique o computador. Alguém está retardando vocês de propósito. Eles o sabotaram ah. para que possam dispará-lo esta noite. É isso. Por favor, confira o computador. Se eu estiver errado. Eu me mando do seu escritório tão rápido quanto eu cheguei. Por favor. Está bem. Por favor. Requisição: abrir arquivos do acelerador. Acesso negado. Eu tenho autorização para isso. Viu só? Estou mantendo a informação escondida. Arquivos do acelerador, acesso negado. Tem um arquivo que eu não uso mais, teoria matemática. Ainda deve estar ligada ao acelerador. Preparação para o disparo, pressão de gás, pré-aquecimento, sensor de partículas. Meu Deus! Aquecimento 22 horas, disparo meia-noite, autorizado por Robert Denk. Estou tentando lhe dizer isto há dois dias. Por favor, prenda um operário portando autorização para o Dr. Spectre. Adivinha quem é? Tem que sair daqui. Espera, eu posso explicar para eles. Explicar para eles o que vai dizer que os dias estão se repetindo. Acredite, eu... não vai adiantar. Eu tenho experiência nisso. Encontre-se comigo na porta da saída às seis da tarde. Não faça nada, não fale com ninguém. Tá? Às seis horas. Achamos ele. Quatro um quatro setor B. Esse... Matan, Marron, avise o portão. Alô? Sou eu. Temos um problema. Frederick está com alguém. Eu não sei quem. Eu Posso precisar de ajuda. Ótimo. Quando os achar, sabe o que deve fazer. Está bem. Amanhã fique aí, fique aí onde está a Lisa. Depois que eu saí de lá. O quê? O que fez? O que fez? Eu... eu as provas contra o tanque. do um disquete? Oi. Está com você? Não. Ficou tudo na minha pasta. Melhor ligarmos para a polícia ou para o Washington para alguém. Não tem telefone aqui. Como é que é? A ideia da mamãe. O velho traz o celular e fica numa boa. O quê? É. E... Sem telefone, sem disquete, o que vamos fazer? Enviar queixa pelo correio? Não, ainda temos tempo. Acharemos uma saída. Ah, esse lugar é lindo. A última vez que eu estive no campo, eu tinha nove anos. Eu fui enterrar o meu canário e eu fiz uma lápide de uma folha de papel. Escrevi lá. Vou ir para o céu. Eu não conto isso para ninguém há vinte anos. Por que você se lembra? O que faz você diferente de todos nós? Eu não sei. Minha memória não é lá grande coisa. Eu Não sei. Alguma coisa lhe aconteceu? Ou você fez alguma coisa? O que... o que fez na primeira noite? Bom, depois que você foi morta, eu me embebedei. Fui para casa, derrubei um bocado de coisas e capotei na cama. Depois acordei e ainda era o mesmo dia. Está esquecendo alguma coisa? Não, é só isso. Minha vida não é muito excitante. não. Passou por alguma coisa diferente? Esteve perto de metal ou foi atingido por um raio? Tenta se lembrar, anda. Tá bem, tá legal. Quando caí na cama, o despertador dizia meia-noite e um e eu levei um choque. Um choque? É, minha lâmpada estava apagada, o fio estava solto e eu tentei consertá-lo. Mas ele estava na tomada, então eu fiquei aceso como uma árvore de Natal. E depois? Depois... Era de manhã. Há uma teoria. A teoria de Scott diz que a consciência pode ficar separada do pulo no tempo. Você pode ter levado esse choque quando houve o primeiro pulo. Aí ele modificou seu nível energético e retirou você de dentro do pulo o suficiente para poder lembrar isso. Sorte minha. Darry, me desculpe. Não. Ah, é, que isso. Você salvou a minha vida. Interesse pessoal. Eu. venho te observando do meu escritório há muito tempo. E outro dia, eu tive de desplante de ir falar com você. Fiz o um papel de bobo, é claro, né? mas eu aí eu disse ainda vou ter outra chance de falar com você não é mas aí você nós nos falamos é falamos como eu me saí ah você foi demais foi muito gentil eu me pôs pela porta fora ah desculpe eu eu acho que estava num dia ruim na manhã seguinte quando eu te vi viva eu me dei conta que tiveram uma segunda chance a chance de salvá-la. Me desculpe. Olha aqui. Eu não vou deixar você morrer de novo. Realmente não sou esse tipo de cara. Era eu quem devia dizer isso. Que horas são? Oh, meu Deus, é minha noite. Precisamos fazer alguma coisa. Não há tempo. Rápido, me diz qual é a sua cor favorita. O quê? Apenas qual é a sua cor favorita? Verde. E sua comida favorita. De fumar. É seu número favorito? 37,1. É seu cantor favorito? Ah, isso é difícil. Vamos lá, diga. Eu não sei. Qual é? Carpenters. Os Carpenters? Ele está brincando. Não. É. Eu te amo. 17. Lisa está no corredor com o Denk. Ele acende um cigarro. 9h25. Denck entra no escritório da Lisa. Meio dia e meia. Eu almoço com Lisa. Mas depois eu te ligo. O dia está se repetindo. Uma hora o bip da Lisa toca. Uma e quarenta. Segura. Ô bobalhão, falei que não é assim que se joga a bola. O que é com você? Só quem decidiu aparecer. Ah, Annie, não Sim. fique tão excitadinha. Se você nos deixasse em paz, faríamos o serviço. Mas não, você dá tanto em cima que ninguém se concentra aqui. Por isso, pare de achar que somos uns idiotas e de julgar as pessoas por elas serem uma gracinha ou não. Bom, é isso que eu ganho por defender você todos esses anos. Obrigado. Oh, acho que é hora de dar uma olhada na avaliação da sua eficiência. Faça isso. Está bem. Foi um prazer conhecê-lo, Barry. Com licença, Barry. Lisa... Eu estou um pouco confusa. Como me conhece? Está é, bem. Sei que gosto das coisas diretas, sem rodeios. Por isso, vamos lá. Vou te contar uma coisa que parece impossível, mas vou provar com alguns fatos. O pulo no tempo aconteceu e nós já nos encontramos ah. três vezes antes. Você me disse que sua comida favorita é ostras, o seu número favorito é 37.1 e seu conjunto favorito são os Carpters, embora eu acho que possa ter um gosto melhor. Bom, o Denk vem disparando o acelerador ilegalmente. Você vai descobrir isso logo à tarde e vai gravar todas as provas num disquete de computador. Agora vem a pior parte da história. Eu já vi você morrer duas vezes por causa do disquete. Ah. Mas ontem, ontem eu consegui salvá-la. Mas aí o tempo pula e eu acabo aqui no início de cada dia com a minha memória intacta. E sabe, eu sou o único que se lembra do que aconteceu aqui. E ele fez um mapa de horários. É só ver o dia inteiro se revelar. Agora são 9 h e, e o Dr. Moxley entra. Lisa? Tedios? Barry Thomas? Sim, doutor, recebi os memorandos. Você também, Lisa, despediram seus assistentes? Ah, na verdade, não. Dr. Eu... Moxley e seus dois assistentes já foram reintegrados. Terão seus passes entregues ao meio-dia. A Dra. Fredericks ele... foi muito gentil em me explicar a situação. Não foi, Dra. Fredericks? Eu fico grato, Lisa. Dr. Moxley estava ótimo na TV. Anne Jackson, chefe Annie, do DP. É Dr. Moxley é uma pessoa muito ocupada. Acho que ele não tem tempo para escutar você puxar-lhe o saco. Oh, Dr. Moxley, se tiver algum problema, fale comigo pessoalmente e não com o um subordinado. Bem, parece que já foi tudo resolvido. Obrigado, Lisa. Vejo você às nove e meia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Howard! Ali, olha ali. O Denk vem vindo. Ele vai acender um cigarro. Ele encontrou você no corredor estes dias, mas hoje não pôde porque você está aqui comigo. Nós temos que evitar que o Denk descubra sobre o disquete do computador. Por isso, hoje eu recebo as informações, certo? Eu não posso aceitar isso. O epitáfio que fez numa folha de papel para a sepultura do seu passarinho quando tinha nove anos dizia: Voe para o céu. Ah, é, é... Segurança de arquivos moxer em alerta. Acesso ao banco de dados do acelerador por outro terminal. Origem? Barry Thomas do DP. Sequência de disparo do acelerador. Meio-dia. Autorização: Robert Pink. Departamento, pessoal? Sim, senhor. Sim, eu entendo. Mas... Sim, estão aqui. Uh, como é? Está bem, mas acho que não devo. Confie em mim. Pode não estar ciente, mas você já confiou em mim. Vamos nos encontrar na porta de entrada daqui a meia hora, tá? Está bem. foi boa, Garanhão. Como é que conseguiu? Vai nessa cara, vai nessa. Barry, vá para o meu escritório imediatamente. Calma, Annie, eu vou sair, tá? Eu já devia ter ido embora há muito tempo. Não, não, não, Barry. O Dr. Moxley ligou. Você está preso. Ah, por quê? Por roubar informações confidenciais do computador. Ah. Hum? Por aqui, por favor? Ah, o oh, oh Howard! Ah, ah, ah, ah, ah. Estado civil? Solteiro. Sua ocupação? É, não sei. Que horas são? Bota aí desempregado. Pelo menos desta vez não é por assassinato. Identidade? Devia aprender a datilografar. Pode ter que fazer isso durante anos. Bom, eu posso recomeçar daqui a seis horas. E aí, como é que está? Tomás, pagaram sua fiança. Tudo que vocês têm contra mim é uma denúncia falsa. Tem. Há uma segunda chance. Sim, senhor. Está preso, sim. Como conseguiu o dinheiro para a fiança? Não me pergunte por que estou fazendo isso, nem eu sei. Você hoje não morreu. Boas notícias. Barry, eu. Olha, nós. É... Você gosta mesmo de mim, só que você não se lembra. Olha, a coisa está romântica, mas eu não gosto de segurar a vela. Me ligue quando acabar a sua loucura. <risos> Feche a porta e, e fiquei. <risos> about this or anything, but shouldn't we call like a professional Doward. to take care of this? We're not professional. Howard. Oh, look, we gotta think of something. He, he's gonna fire that thing tonight. I'm gonna be back in the hamster wheel. You're gonna... The police kept the computer disk. Okay, mm -hmm. great. We call the police, They'll come in, and it Howard. It's out of their jurisdiction. We need Washington, and we don't have any proof. We need to get back in that building. Is there any way to get us back in? Yeah, I think so. Yeah. The accelerator needs a two-hour warm-up period before it can fire. Right. I and mean, that means he'd start it, uh, in three hours. If we can get security to tape the lab through their surveillance cameras, we could get the proof that we need we could stop him. They, they, they pay the link. What? I don't have any money, Barry. You know, we had a lot more fun last night. We did? Yeah, we took a walk in the woods, and we sat by a fire. We sat by a fire? Yeah. Are you saying that you... That we, I mean, did you get lucky? Oh my god, you got lucky. You got lucky, too. It wasn't just me. This is so strange. I know, but it was also tremendous. Oh, the Earth moved. <gasps> you want to step in the alley, please? Oh, you too. Oh. These are the guys that have been killing you. Where are the other discs? Who are you? Shut up. Oh, come on, why don't you just leave? Ah! Listen to the question. Did you make any more discs? Excuse me, sir? I'm not really a part of this. Shut up. You, there, there's no reason to have me here as well. Shut up! Yeah, there are no other discs. Sorry, Bear. It's it's. You tell them that, that I don't have anything to do with this, with anything. Okay. Any information that I would give would be useless. Okay. I I don't know anything. Oh my God. Thaddeus is in that house. What? I'm sorry. I wasn't able to tell you this before, but six months ago, the Justice Department asked me to help them in their investigation of Thaddeus. Why are you investigating Thaddeus? Because they suspected he'd broken safety regulations trying to get the accelerator up and running on budget. What are you talking about? Lisa, he was the one who broke those seals today to stop the dismantling. Moxley broke those seals. That's right. Uh-huh. And we don't know what else he might do. I think we better talk to him. I don't think so. I'm afraid I'm gonna need you as material witnesses. Shall we? Okay. Thaddeus, what are you doing? I'm sorry, Thaddeus. It's over. Thank God, Lisa, you're Thaddeus. Now, Robert, você não vai furar esse acelerador hoje em dia. É muito mais perigoso. O que você está falando? É verdade, Robert. O seu nome está in the autorizando a sequência de sequence hoje tonight. That's impossible. é impossível. Dr. Moxley, com todo respeito, o que você está fazendo na minha casa? Desculpe. Eu esperava achar outros disquetes com provas contra ele. Ele indicou a central do computador antes que eu salvasse os dados. Está mentindo. Está ligando para quem? Quem são os dois homens no furgão? Quem são? Alô, Ted? Sou eu. Onde é que são os seus homens? Com quem está falando? Não se mexe. Eu só estou tirando o paletó. Tá bom? Ainda bem que fez a escolha certa. Ele armou tudo. Você não entende? O acelerador vai virar uma indústria de 50 bilhões de dólares em cinco anos. Ele não liga para vocês. Ah! Não. Tedes, você disse que... Disse que era preciso. Às vezes, faz o errado para conseguir o certo. Desculpe. Mas você... Não! Ah! Eu realmente lamento. São sete trinta e por favor, acorde. Seu canalha! Que tipo de homem é você? Eu não acredito. Você atirou nela, atirou em mim e tudo isso a sangue frio. É isso aí, você acabou. Eu estou cheio de preso, seu grande filho da. São sete trinta e por favor, acorde. Por favor. O projeto pioneiro com cinco pesquisadores em Física de Partículas foi encerrado por ordem do governo. Rosé? Mary, há novidades na corporação Utrell. Os pesquisadores que trabalham em Física de Partículas creem ter descoberto um meio de acelerar a... <risos> <risos> Oi, mãe. Não, tem tempo que a gente não se fala. É, eu conheci uma moça. Mas eu acho que não vai dar certo, não. Mas me diz quais são as novidades. É. O que importa é como a gente se sente. É isso. Eu me sinto bem. Você mesma disse que o bom não vem fácil. O Olha, mãe, eu... Eu estou atrasado, mas eu prometo que ligo mais tarde, tá? Também te amo. Tchau, tchau. Jaga. Ô, bobalhão, não é assim que se joga bola. O que, é que você tem, hein? Trata eles com respeito. Eles são seres humanos. Sabe, Você não é uma pessoa, depois que se conhece. O que está fazendo? Eu sei quem você é. Está ajudando o Departamento de Justiça a pegar o Moxley. E eu quero desmascará-lo. Você quer ajuda? Bom dia. Bom dia. Mas... Entre. Robert, o que é isso? Eu recebi um relatório. É... É melhor sentar. O Berto tem uma coisa para contar. O pulo no tempo aconteceu. Como é? O pulo no tempo. Estamos nele. A terra parou como a conhecemos. As crianças não crescem mais, as pessoas não morrem. Não teremos mais feriados e você não verá mais flores nascerem. Do que está falando? E Eu me apaixonei por... Uma linda jovem e até agora eu só consigo vê-la por algumas horas. E me dói o coração ao vê-la todas as manhãs, como um estranho. Sabe, eu a desejo todos os dias. Quero que ela envelheça comigo. É por isso que a vida é tão preciosa, porque o tempo passa. E... quem é... quem é a moça? 37.1. Ostras. Verde. Os Carpenters. Voe para o céu. Bem, olha aqui, o dia será normal e quando ele ligar o acelerador à noite, eu peço ajuda e vocês dois estarão fora do negócio. E terminará. É porque se eu acordar amanhã e ainda for hoje, eu me mato. Vejam só quem decidiu aparecer. Hum. Uh, eu sou Robert Dank. Essa é a doutora Frederick. Ah, sim, já os conheço. Posso dizer que é um Precisamos... prazer de mais homens como o Barry. Ele é um excelente funcionário e queria que fosse tratado como merece. Como? Barry? Sim. Quero avaliação sobre a senhorita Jackson na minha mesa ao meio-dia. Pode deixar. A, avaliação? Somos unha e carne. Hum. Ah. Ah. Ah, Howard, você está vivo. Ah, que isso? Eu não fiquei tanto, carne... tanto tempo assim na Oh, oh, oh, oh sorry, I'm sorry, I'm sorry. Careful, guys. Oh, oh, Jack. oh, Jack! Oh, Jack, I'm so sorry. Isso é embaraçoso para mim. Dissemos que era seguro e agora não podemos desmontar o núcleo antes de duas semanas. Ninguém se machucou. A radiação está contida no núcleo. Eu Acho que eles vão entender. Eu vou vigiar os invólucros para você. Obrigado, Lisa. Tedious, eu assumo a responsabilidade. Vou trazer a equipe de limpeza e segurar a imprensa. É. Gostei dessa atitude. Executar o mesmo para Lisa Fredericks. Dr. Motley. Não quero ser incomodado. Obrigado. Pedido de acesso para uso de telefone. Robert Dane. Washington 1045, 1046. Lisa Fredericks 1049. Washington 1052. Destino da chamada: Departamento de Justiça. Lisa Fredericks chamada para Barry Thomas. de Lisa Fredericks, sem outras chamadas. Eu Acho que foi só a intuição. É difícil acreditar, mas eu conheço todos os seus gostos. Aliás, Eu sei que você gosta de fases vermelhas, não é só a intuição, não é só isso. É que você já comprou rosas e eu posso pagar para você? Ah, senhor. Oi, Reinaldo. Eu pago, eu pago. Paga? É, deixa que eu pago. Sabia que o café é um dos cinco melhores odores de todo mundo? Não. Pois é. Depois você tem pão feito em casa, chocolate quente, tênis novos, rosas frescas. Chuva. Seu perfume. Sei o que houve nos outros dias, mas eu acho que devemos ir mais devagar desta vez. Está bem. Agora é tarde demais. Eu até já morri por você. Preciso me habituar a isso. Vai dar certo, sabe? As notícias locais: um homem identificado como Robert Tank, um cientista da Corporação Utrell, foi encontrado morto esta noite. A vítima foi achada em seu. Mockley não trocou os códigos. Isso é bom ou mal? Eu não sei. Doutora Fredericks? Sim. Você deve ser Barry Thomas? Olá, como você está? Vou ter que pedir para entrarem. São procurados pela morte do Dr. Denk. O quê? A ah, morte ah, do Dr. Moxley. Ah, escuta aqui, pessoal. Tem sido uma semana difícil, aberta. Umas terças-feiras dificílimas. Senhor, hoje eu já fui até assassinado. Por isso, senhor, eu entendo o senhor, senhor, saco. Porque eu vou ter que voltar aqui a... pela manhã e fazer senhor, com que não seja mandado de... embora Senhor, antes não da da noite. Não e não pense de... que eu não posso fazer isso nada. Eu sou do DP, hein? Entregar, -se. entregar, -se. Acho que vocês não estão entendendo. Eu acordo todos os dias abraçado ao travesseiro e ele não é a Lisa. E o Jack continua levando banho de café. Por isso eu acho que vão ter que se afastar. Agora mexam-se. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Nossa surpresa acabou. Às 11h59. Certo. Tédios não pode disparar o acelerador. Por que quer me impedir? O pulo no tempo aconteceu. Sabe que o que me pedem é errado, Lisa. Me escuta, Você sabe Tedious. disso. o pulo no tempo é real. Continue. Há 15 anos pararam de trabalhar no meu supercondutor. Tédios não está me ouvindo. 10 anos para projetar um campo de fase gravitacional. O pulo no os tempo aconteceu. por um mês. E agora vão desmontar o meu acelerador antes de eu ter ele a chance de testá-lo. Não, não funciona. Não, não tenho mais tempo. Tédios, ele não funciona. Vamos, summoni. e sete contagem em cento e oitenta segundos? Tem algum botão para abortar o disparo? O botão amarelo. Amanhã eu posso atirar em você primeiro. Eu vou ficar voltando até tudo dar certo. Hora 11h59, contagem 160. Emergência. Flutuação da força agora em 30%. 11h59, 111 segundos. Ele parou? Não. Não tem como ele? Não. Ele desligou. Droga. Droga, saia daí. Afaste-se. Para 11h59, contagem 59 segundos. Eu te amo. É quarta-feira. Quarta-feira. Não se mexa. Fiquem onde estão. Sim, senhor. Esse homem foi avaliado. Chame uma ambulância. Quem é você? Eu, eu sou a doutora Fredericks. O Dr. Moxley tentou disparar o acelerador. Tentou nos matar. Não foi o que disseram. A senhora está presa. Mas nós temos provas. Osemi leiam os direitos deles. Estamos presos. Legal, né? Estamos presos. Cada minuto vai ser diferente. Nunca saberemos o que vai acontecer a seguir. Eu sei o que vai acontecer. Sabe? Tá. É.